Uns dias atrás, convidei o meu gabinete e a governanta dos meus filhos, Yulia Vassilievna. era preciso acertar as contas. Sente-se Yulia Vassilievna. vamos acertar as contas? A senhora deve estar precisando de dinheiro, mas é tão cerimoniosa que nunca me pediria, não é? Bem, combinamos 30 rublos por mês. 40. 30. Está anotado aqui. Sempre paguei 30 às governantas. Bem, a senhora ficou dois meses. Dois meses e cinco dias. Exatamente, dois meses é assim que está anotado aqui. Teria direito então a 60 rublos. Descontam-se nove domingos, pois a senhora não ensinou colhe aos domingos apenas passearam, não é? Mais três feriados. Três feriados significa menos 12 rublos. Colha ficou doente quatro dias, não teve lições, a senhora ocupou-se apenas com várias. A senhora teve dor de dente três dias e minha mulher permitiu que não trabalhasse depois do almoço. 12 mais 7 dá 19. Descontados, sobram então 41 rublos, certo? Na noite de Ano Novo, a senhora quebrou uma xícara de chá e um pires, menos dois rublos. Gostaria mais do que isso, é uma xícara da família, mas que Deus a perdoe, não vamos criar caso por isso, não é? Ainda devido à sua falta de atenção, colha subiu numa árvore e rasgou o palitozinho. Dez rublos. A arrumadeira também, por falta de atenção sua, roubou as botinhas da valha. A senhora deve cuidar de tudo. É para isso que recebe o seu ordenado. Então descontam-se mais 5. No dia 10 de janeiro, a senhora pegou comigo 10 rubros. Não, não peguei nada. Mas está anotado aqui. Então que seja. De 41, descontam-se 27, restam 14. Eu peguei só uma vez, peguei 3 rubros com a sua esposa, não peguei mais. É mesmo? Veja só, não está anotado. Muito bem, 14 menos 3, sobram 11. Uhum, esse é o seu dinheiro, minha cara, três, três, três, um e um, pegue, por gentileza. Merci. Mas por que este Merci? Pelo dinheiro. Mas veja bem, eu acabei de lhe roubar, diabos, eu a assaltei, acabei de lhe roubar, por que então Merci? Em outros lugares eu cheguei a receber absolutamente nada. Não recebeu nada. Não é de se estranhar. Eu caçuei da senhora. Eu lhe dei uma lição cruel. Eu vou lhe pagar todos os seus 80 roubos. Estão aqui separados. Mas como é possível ser tão pamonha? Por que não protesta? Por que fica calada? Pensa que neste mundo pode-se não ser mordaz. É possível ser tão pamonha? Como é fácil ser forte neste mundo.